Vou demonstrar como ler livros na Amazon.com.br Então você vai inicialmente na busca e digita Fernando Lima Monteiro, dá enter e aparecerá os livros do autor que vos fala Fernando Lima Monteiro. Então aqui está a seleção dos livros. Você vem aqui como, publicar, como escrever, publicar livros digitais independentes na Amazon. Clica na capa e poderá dar uma olhada. Lê agora, porque eu já estou, já comprei o livro, já baixei então você poderá dar uma olhada no conteúdo do livro. Então você tem a capa aqui, como escrever e publicar livros digitais independentes na Amazon, para leitores, escritores, jornalistas, blogueiros, youtubers, professores, alunos e para quem desejar produzir um livro digital. Autor Fernando Líon Monteiro, segunda edição. Então aqui você poderá ver o conteúdo... Primeira edição foi feita em Belém do Pará, no Brasil. Autor, edição do autor em 2018. Tem apenas um sumário inicial aqui, onde você poderá ler o conteúdo. Tem muitos links que dão para vários sites. Você poderá ver os agradecimentos que eu mencionei uma introdução, você poderá ver também o desenvolvimento do livro. Então o livro está dividido em, em capa, folha de rosto, dedicatória agradecimento, a pre apresentação, prefácio, sumário, texto do livro digital, algumas hashtags da Amazon para você divulgar o seu livro. Também tem para você fazer campanha nos nas hashtags do Facebook, da Instagram, do Twitter, como livro, livros, livro infantil, livro infantis, livro digital, Então, este é o conteúdo inicial do livro que você poderá ver. Mas tem muita coisa a mais que você poderá clicar comprando aqui em um clique ou ir na loja da Amazon. Poderá clicar aqui também, do lado esquerdo, e comprar com um clique. Então, como queríamos demonstrar, o livro Como Escrever e Publicar Livros Digitais. Este é o livro inicial número 1, que está R$ 1,99. Caso você queira adquirir, então vamos verificar o segundo livro da série Como Publicar um Livro Digital. Você poderá ler pelo Kindle de graça, custo zero, mas terá que ter assinatura para quem não tem, custa R$ 19,90 por mês onde você poderá ler qualquer livro em português ou em inglês da, do Kindle. Então vamos ao segundo livro. Vamos dar uma olhada na, no livro. Aprenda a entrar na plataforma KDP na Amazon para publicar livros físicos e digitais. Autor Fernando Leão Monteiro, primeira edição. Então aqui é a capa, temos o sumário, onde você poderá ler e ver se interessa a você que o livro retrata. Para saber mais, é só clicar aqui em adquirir o livro ou ler de graça pelo Kindle. Então aqui tem R$ 1,99 para comprar ou ler de graça pelo Kindle. Obrigado. Aqui também podemos ver o, o último, o terceiro da série, como publicar livros digitais. Podemos dar uma olhada. Aqui já é para aprender a ler, comprar, vender e publicar livros físicos e digitais na plataforma. Tem então é uma série de três. O quarto que eu ainda vou aprontar é como fazer livros digitais na prática e impressos. Então aqui temos também... O Sumário, onde você poderá ver como ler, comprar, vender e publicar livro digital na Amazon. Então, como queremos demonstrar, aqui você pode comprar por um clique a 1,99 ou ler de graça pelo Kindle. Custa zero pelo Kindle para quem tem assinatura e esses outros são as obras do autor. Fernando Lima Monteiro. Então, obrigado. Também temos a 300 frases e quadras reflexivas para ler. Temos o 38 capa comum, onde você poderá montar um livro a partir de uma oficina. Podemos dar uma olhada aqui também. Você vai montar 24 livros em azul e 24 livros na cor branca. Então, era estes livros do autor Fernando Lima Monteiro, que estão na Amazon.com.br e nas outras Amazon, pela busca, você pode digitar Fernando Lima Monteiro e encontrar os livros. Obrigado e até a próxima, se Deus quiser.